O Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo fizeram no sábado a entrega simbólica da primeira unidade da nova carteira de identificação profissional da categoria, a CIP. O documento foi entregue a Matilde Neder, pioneira da psicologia e com registro profissional ativo desde 1974, emitido pelo CRP de São Paulo. Nós estamos aqui hoje, eu Ana Sandra, presidente do Conselho Federal de Psicologia, a minha companheira Tatiane, presidente do Conselho Regional de São Paulo de Psicologia de São Paulo. Nós viemos aqui em São Paulo. Ao encontro da nossa querida Matilde Neder, com uma missão muito importante: a missão de entregar a ela, em reconhecimento, em homenagem pelos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil, a primeira carteira de identidade profissional, a nossa nova carteira, a nossa nova CIP, a Matilde é a psicóloga número 0004, aqui de São Paulo. A Matilde tem uma história belíssima na psicologia brasileira, é uma mulher que inspira outras mulheres, é uma mulher que me inspira enquanto psicóloga. Então, para a gente, né, Tati, é uma honra poder vir aqui em homenagem a essa grande mulher, entregar a ela a primeira carteirinha, essa é a sua carteirinha de identidade profissional, Matilde. Você é uma psicóloga ativa, é uma psicóloga que ao longo da sua vida tem dedicado a vida ao exercício da profissão. E eu me sinto honrada, muito honrada com esta deferência. Além de ser a primeira, além de ser a primeira, é, é, é essa força com que ela vem. Que beleza! Meus parabéns, psicólogos! Meus parabéns! E eu fico feliz com esta, com esta gravação. Que beleza! Parabéns, parabéns! A nova carteira de identificação profissional é lançada no marco das celebrações pelos 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. A CIP é mais prática e moderna, com tecnologias que trazem maior praticidade no cotidiano da atuação profissional. A nova carteira começa a ser emitida pelos Conselhos Regionais de Psicologia a partir de setembro.